Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel, e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma das principais ferramentas de estatística que nós temos meu caro pochete, que é o desvio padrão, beleza? Então se você ficou curioso, quer saber como usa, afinal deve ter 200 desvio padrão no Excel, nós vamos discutir sobre isso, não deixe de ficar aí após a vinheta. Enquanto isso eu vou tomar o meu chopp, já que eu errei essa vinheta três vezes, pra toda vez a gente dar uma bicada, certo pochetão? Toca a vinheta, um brinde a todos vocês, hoje é sábado, eu estou gravando, então eu posso, depois a minha mãe não vai encher o meu saco que eu tô bebendo do durante o semana. Então, antes da gente entrar propriamente dito na planilha e mostrar como é que funciona isso no Excel, vamos falar um pouquinho do que é o conceito de desvio padrão, que é uma das principais ferramentas da estatística, tá? É de forma lógica, para os normais, para aquelas pessoas que nem eu e meu caro Pochete aqui que trabalham com a estatística básica. O que, que ela mostra, Pochete? Ela mostra a dispersão que você tem no seu processo em relação à média, ou seja, mostra quão uniforme é o seu processo. Imagine que você tem um determinado processo que ele tenha que ser, sei lá, na média ele tem que ser 50, só que ele não é exato, ele pode ser 51, 52 48, 50 então imagine que você tem uma variação em cima de um determinado processo o que é completamente comum, claro dependendo do processo que você tem, né? Tem coisas que precisam necessariamente ser exatas e não dá pra ter variação, certo pochete? Pois bem, então o que que o desvio padrão faz? E olha o nome, desvio padrão é um desvio que você tem em relação a um padrão ou né? você pegar todos os desvios que você tem de de forma padronizada. Então o que que isso mostra, pochete? Só para a gente acabar essa enrolação e logo para o Excel, quanto maior o desvio que a sua amostra tem, menos uniforme ela é. Então isso, se a gente pegar um dos vídeos que a gente já fez aqui no canal, está muito relacionado a uma das, ah, das sete ferramentas da qualidade, que é aquele gráfico de controle, é basicamente a gente usa o desvio padrão para fazer isso, ou seja, quanto mais desuniforme está o seu processo, pior ele é, já que ele está variando bastante, tá bom? Então depois dessa breve explicação, tá? A gente vai cortar para o Excel para mostrar como é que faz o dígito padrão. Beleza? Então ali, meu caro pochete... Vamos imaginar que você tem um determinado processo, tá? Não sei do que que é, isso aí pode ser tamanho de sorvete, tamanho de toco de cana que fica, duração dos vídeos do canal do botão do Excel, enfim, foda-se o processo que você está acompanhando. Imagine que aquele ali são determinados registros que você tem, e aí você vai querer conduzir uma estatística básica. Ah, qual que é a média desse negócio? Qual que é o máximo? Qual que é o mínimo? Qual que é o desvio padrão? Qual que é o coeficiente de variação? Será que ele é um processo muito variável, ele é um processo uniforme. Pois bem, é justamente isso que nós vamos fazer. Mas antes de começar, então presta atenção aqui agora o, o desgrama que está assistindo aí. Note que tem ali um 8 que está em negrito, não tem Paulo? Esse 8 que está em negrito foi proposital. Por quê? Esse 8 que os seus belos olhos, meus queridos e minhas queridas que nos assistem, que você está vendo, ele na verdade não é um número, ele é um texto. Então por que que esse oito aí, né, eu pedi uma atenção de você especial? Porque na verdade ele parece um número, mas ele não é um número, nós já discutimos isso aqui dentro do canal. E por que que eu coloquei isso? Porque ele é um dos argumentos fundamentais, né, não fundamentais, fundamentais no sentido de diferenciar os diferentes desvios padrões que nós temos aí dentro do Excel. Como é que eu sei, né, que isso aqui não é um número? Primeiro porque foi eu que coloquei. Segundo que, tá vendo que tem ali, ó, aquela aspa simples, projetinha? Então isso tá indicando um texto, mas se eu for selecionar isso daqui, ó, note que ali embaixo da minha tela, aqui meu amigo, ó, vocês estão vendo, ó, ele aparece ali alguma estatística descritiva básica, a gente já trabalhou com isso aqui também no canal, então mostra ali, média, contagem, contagem numérica, é, mínimo, máximo e soma. Então como é que eu sei que aquilo ali, simplesmente selecionando, eu não estou falando de dois números, porque se efetivamente fosse dois números, quanto que é oito mais oito, pochete, 16, está dando quanto a soma ali? 8. Então isso não é um número, é um texto. Então, está colocado de propósito justamente para você ver depois como é que vai reagir o desvio padrão. Primeiro aspecto importante para que você entenda. Pois bem, Paulo, aí você vem aqui no Excel, você vai falar assim, bom, vamos fazer o desvio padrão, né? E aí você vem aqui e começa, igual, 10, né? E aí você olha aquela merda ali, pochete, você tem pelo menos ali quanto? Umas três, deixa eu ver se eu consigo contar, três, seis sete diferentes formas de fazer o desvio padrão qual você utilizaria pochete na verdade gente é isso aí que eu acho que é o bacana do vídeo porque a fórmula do desvio padrão em si ela é muito fácil é né? muito simples de se fazer o problema é que você tem aí diferentes tipos de desvio padrão então assim eu vou discorrer um pouco elas para que depois a gente efetivamente faça. então olha lá essa 10 de a calcula o desvio padrão a partir de uma amostra e ignora os valores lógicos e texto da amostra. Ou seja, lembra do 8 que eu falei algum pouco, há pouco tempo atrás aqui, que ele não é um número e sim um texto? Então, ele vai ser desprezado dentro do seu desvio padrão. Então, é isso que o desvio padrão faz. E outro aspecto importante. Presta atenção agora, Pochete. Qual que é o ponto importante ali? Calcula o desvio padrão de uma amostra. O que, que é uma amostra, pochete? Quantos elementos nós temos ali? Nós temos 11 elementos. 11 elementos é uma população. Uma amostra é um pedaço da população. Isso é extremamente importante porque a amostra não vai bater na frente. É a mesma coisa quando a gente vai fazer, sei lá censo de pesquisa de votação para eleições. Você não trabalha com uma população, você trabalha com uma amostra, tá? Só para ficar claro o conceito. Então, assim, esses dois aspectos, eles são extremamente importantes para você entender os demais ali, tá? Ou seja, primeira questão de valor lógico, considera ou não dentro aí dessa... Dentro do, do, do cálculo, valor como texto, tá? Ou despreza. E o segundo é questão de trabalhar com a amostra ou com população. Que é justamente por isso que tem ali 10 vipad A, 10 vipad da amostra. Se você jogar no 10 vipad P, Pochete. Ele vai fazer a mesma merda. Só que olha o que, que muda na explicação. Calcula o desvio padrão com base na população total determinada, ignorando também os valores lógicos. Ou seja, ele faz a mesma coisa que o desvio desvi que o desvi A, só que em vez de trabalhar com a amostra, ele vai trabalhar com a população. Beleza? Primeiro aspecto. Vamos dar sequência, né? Por que que, cê, por que que existe essa bosta até agora? Eu não entendo porque dá para simplificar, mas deve ter algum motivo. Segundo, desvipar de A sem um ponto. Ele estima o desvio padrão com base numa amostra. Então, mesmo conceito. Incluindo daí os valores texto e lógico, ou seja, aquele 8 que tá ali no meio, ele vai de certa forma incluir, não sei como, não me pergunte como. Pois bem, o de baixo é a mesma coisa, só que em vez de trabalhar com a amostra, ele vai trabalhar com população incluindo aí os valores lógicos, tá? Os valores de texto. E por fim, Pochete, eu só não vou falar desse BD VESPA aqui, porque ele trabalha aqui com uma questão mais de banco de dados, eu vou falar desses outros de baixo aqui, que é o DESV PAD e o DESV PAD P, que, sinceramente, é o melhor que tem, é o mais simples. Qual que é a diferença? pessoal essas funções como você muito bem pode observar ali na sua tela ela está disponível para Excel 2007 e anterior ou seja a partir de 2007 o pessoal da Microsoft decidiu mudar o nome das funções aí e colocou desipad a desipad. P, etc que só funciona a partir da 2007 para frente o que que eu quero dizer com isso é que se você na sua planilha utilizar as novas funções que estão acima dessa e enviar para uma pessoa que tem vai saber o porquê o Excel 2003, isso vai dar pau. Então, a função que acaba sendo uniforme para todas as versões é a pad e a pad p Fui claro, Pochete? Então, pessoal, em resumo, a diferença dos desvios padrões, das diferentes formas dos desvios padrões, se dá, né? se dão nesse sentido, sei lá como é que é o correto, né? Ignorar ou considerar valor lógico, trabalhar com a amostra ou com população, ou ainda com versões mais atuais ou versões mais antigas das formas. Em resumo, é isso, talvez seja a parte mais importante do vídeo. Certo, Pochete? Então agora é o seguinte, eu vou dar um ESC aqui, e eu gentilmente listei, deixa eu desocultar aqui, todas as formas de desvio padrão que a gente conversou até então para a gente notar na prática quais são as diferenças. Então eu vou pegar essa DESVPAD primeiro, Pochete, ó, DESVPAD, que é a mais simples. Então o que ela vai fazer, como estava na explicação? Ela calcula o desvio padrão a partir da amostra e não da população, Ignorando os valores lógicos. Ou seja, o 8 vai vazar fora daquela merda ali. Já errei aqui, é o Desvipad. Pronto, desvipad. E vou selecionar a minha amostra aqui. Beleza? Dando um Enter, o valor que vai aparecer vai ser 14,33. O que, que isso quer dizer, meus queridos e minhas queridas? Aí, voltando no começo do vídeo, que nós vamos falar sobre falando sobre conceito. Quer dizer, pochete, que a partir da média de valores que eu tenho ali cujo valor vai dar vou colocar aqui só para gente só para gente notar a média de valores que foi 20 o que que isso quer dizer Paulo que o meu processo ali em cima com vários valores cuja média é 20 ele varia 14 para cima 14 para baixo então ou seja você tem um intervalo de variação que vai de quanto 20 mais 14 vai 34 ou 20 menos 14 vai 6. Então, dentro deste intervalo é que está a variação de valores, a variação padrão de valores. Por isso que eu comentei com vocês que é uma ferramenta fantástica para sete ferramentas da qualidade que a gente já trabalhou aqui, que foi aquele gráfico de controle. É, você consegue estabelecer isso para ver quais as variações estão normais dentro do processo. Aí você pode ser mais ou menos rigoroso, né? Ou seja, você considera um desvio padrão, dois desvio padrão para cima e para baixo esse vídeo tem no canal, tá bom? Bom, voltando Voltando para a explicação, Paulo. Então aqui eu trabalhei com o desvpad simples, ou seja, e aqui eu vou trabalhar com o desvpad a que são os... Qual que é o outro aqui? Desvipa A que Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra ignorando -os, os valores. Acho que ele faz basicamente a mesma coisa que o de cima, mas vamos lá. Pegando o mesmo intervalo de dados. Olha lá, pochete. 14,33. É lógico que vai dar 14,33. Por que, que vai dar 14,33? Porque basicamente o que difere é a questão da versão ali. Ele está utilizando a mesma lógica de raciocínio, só que uma é para 2007, para trás e assim por diante. Não vou ficar repetindo. O próximo, pochete. 10 vipad. A 100 ponto. Então ele vai considerar com base na população e vai incluir os valores óticos. Então na hora que eu aplico esta mesma função aqui, olha que bacana, 14,25. Ou seja, não é exatamente igual em função daquelas características que eu já falei. Assim, vai dar grandes! impactos no seu processo? Pelo que você tá olhando ali, não, mas é importante mencionar que dá diferente do que foi colocado anterior, tá bom? Segundo ponto, ou quarto ponto, na verdade, né? E vamos nós nessa ladainha aqui. É o DesvPadT. t De novo, vai fazer a mesma coisa aqui de cima, trabalhando com população, só que para versões anteriores aí do Excel. Selecionei aqui, pochete. Olha lá que beleza. Na verdade, nem deu, né? Deu 13,60 nesse caso aqui. Olha lá que maravilha. Eu selecionei tudo certinho, selecionei. Então, o que que o DesvPadP t Faz, está disponível, calcula o seu valor determinado, ignora valores lógicos, ou seja, ele está pegando a população e ignorando valores lógicos. Pois bem, 13,60. Então, de novo, Paulo, deu um pouco diferente do de cima. Vamos colocar o próximo agora, desvipad.p, esse daqui, seleciono o de cima, vai dar os 13,60. Na verdade, o de anterior não era para dar igual 14,25, mas dá... Igual ao de baixo. E por fim, o último, né? Que já tá ficando chato pra cacete esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Nós vamos trabalhar com a função aqui de cima. Aí sim ele deu 14,25. Então note, Paulo, que das seis opções que eu coloquei aí pra vocês, existe uma pequena diferença no valor que é calculado aí, depende do critério. Agora, você volta, corta pra mim. Eu vou abrir o meu coração com você, Pochete. Microsoft, Por quê? Por quê? Por que confundir o usuário? Coloca simplesmente desvio padrão aí, ou se quiser diferenciar, des diferencia desvio padrão em relação à amostra, à população. Agora, por que criatura? Eu não consigo entender o porquê complicar desse jeito, né? Vamos trabalhar no simples, gente. Pelo amor de Deus, menos é mais. Inclusive, você quer ver como as coisas começam a ficar igual? Se eu pegar essa bosta aqui e tirar o 8 daqui, ó, olha lá. Você só tem daí duas opções de valores. Eu tirei o 8 que tá como texto, tá? Ou como loja Só tem o 14,33 e o 13,60. Qual a diferença? pochete? Um trabalha com a amostra, o outro trabalha com população. Então, com isso, você consegue utilizar aí diferentes maneiras para você chegar aí no seu desvio padrão. Qual você vai utilizar? Eu, João Botão, gosto de trabalhar, vamos jogar no simples, aquela que serve para todo mundo, né? E é relativamente mais simples de entender. Então, eu particularmente, quando faço, deixa eu ver se é essa aqui, ou eu uso o pad a partir de uma amostra, que vai ignorar valor lógico, evidentemente, ou eu faço a partir do desvipad, desvipad dp, isso aí que trata com a população. Então, basicamente, pessoal, essas são as diferentes formas de se realizar o desvio padrão dentro do Excel e a explicação do porquê que nós temos aí essas diferentes maneiras. Uma bosta, vamos lá comigo. Microsoft, vamos mudar isso, simplifica, deixa uma forma só, acabou e vamos embora. Beleza, Paulo? Você não acha que é mais fácil? Então o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Espero que o desvio padrão contribua e pare de você falar assim, vou fazer o desvio padrão. Qual que eu uso? Utilize aquele mais simplão lá, população amostra. Trabalha com a população que o negócio talvez fique até mais confiável. Tá bom, Pochete? Algum recado? Nenhum? Por enquanto não. Então tá bom. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem, né? Hoje é sábado, estou tomando meu shopping, vim gravar de shorts. Vocês vão ver esta camisa e esta botina aqui nos próximos cinco vídeos que estaremos aqui. Certo, pochete?